Pode, pode, pode. Não, pode isso, pode. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, presidente, a, ao presidente do sindicato, né? Que está aqui, aos servidores, demais presentes. É, nós vencemos um processo licitatório, nossa empresa de Curitiba. Nós trabalhamos nesta área de assessoria e consultoria para municípios, governos estaduais, tribunais de contas, institutos, fundações. Desde 2011 temos aí mais de 100 planos analisados e feitos em governos estaduais, prefeituras, trabalho para sindicatos em todo o país e quando nós vimos a licitação aqui, acabamos disputando e tivemos o privilégio de ganhar. E o trabalho aqui concentra na reestruturação do plano de carreira do magistério, na reestruturação do plano de carreira dos servidores do quadro geral, também na análise da lei de diárias. E iniciamos o trabalho, no último dia 8 de março estivemos aqui, entregamos para a administração o um diagnóstico, contemplando uma análise dos marcos legais, uma análise da evolução da vida funcional individual de cada servidor, Análise da evolução de receitas, desdobrada em receita corrente líquida, receita total de impostos. Eu gostaria até daqui a pouco mostrar tudo, apenas para contextualizar. Dedução para o Fundo Contábil Estadual, receita direta do Fundeb, aplicação do Fundeb na remuneração do magistério. E também podemos analisar como que está o comportamento e desenhar uma tendência do que deve acontecer nos próximos anos a partir da realidade atual. Hoje, novamente, estivemos aqui para definir é, com o prefeito e a equipe da prefeitura algumas bases para a simulação de cálculo de impacto e definição de estrutura da carreira. E, conforme acordado hoje com o prefeito, ainda dentro do mês de maio, finalizaremos e entregaremos todo o material a partir do que foi pactuado e definido. Durante o trabalho, seu presidente, nós Percebemos algumas coisas e hoje acabamos é, é, oferecendo a possibilidade de ajudar a administração em tentar solucionar dois, duas questões que nós vimos que estão é, muito ligadas. Uma delas é a possibilidade de também elaborar uma lei de regime diferenciado de contratação. Bem sabem os senhores, o artigo 37 da Constituição determina que o acesso a cargo público se dá apenas por meio de concurso, e o inciso nono determina a possibilidade de contratação por tempo determinado para suprir eventual necessidade de excepcional ao interesse público, desde que regulamentado por legislação específica. O município hoje tem a contemplação da contratação temporária, mas não na norma legal, não em legislação específica. E aí oferecemos também para auxiliar a administração nesse ponto. E também uma questão que é bastante latente é que, na legislação em vigor, acaba que o plano de carreira dos servidores, o presidente do sindicato, que está aqui, certamente tem um domínio aprofundado sobre a matéria, acaba dominando também questões que não seriam da sua competência, como, por exemplo, os cargos comissionados. E evidente que é necessário para a administração ter uma legislação específica que, a partir da lei que estrutura a gestão administrativa, tem a lei dos cargos em comissão. E aí, então, a pauta se estende um pouco, além do que inicialmente havia sido contratado, sem que o município precise fazer qualquer aditamento de valor. Gostaria de deixar isso registrado. O município é pequeno, não há como pagar. Se aqui fosse um município grande e tal, certamente a gente pediria a possibilidade de fazer aditamento de valor. Mas não é o caso, porque é um município pequeno, então fica essa também com uma contribuição que a gente pode fazer. E, de antemão, queria até cumprimentar, a gente acompanha muito o trabalho de câmaras e vereadores, achei bastante democrático, bastante interessante, além da transmissão ao vivo, a manifestação individual em cada matéria. Parabéns pela organização da Câmara, pela postura dos vereadores. Muito interessante o compromisso de vocês com a população, dá para ver na manifestação e nessa possibilidade de comentar projeto a projeto. Um pouquinho do diagnóstico, eu queria falar um pouquinho de legislação, não vou me estender muito, presidente, mas queria apenas colocar algumas informações. A partir do relatório extraído da Folha, no mês de fevereiro, tivemos esta composição, no quadro de servidores do município, 170 no quadro geral, 50 no magistério, 15 comissionados, 4 agentes políticos e 8 que são outros cargos, mas principalmente o conselho tutelar e outras, outros cargos. Importante lembrar que esse trabalho trata de um ponto específico abordado pela Constituição Federal. E muitas vezes, quando a gente fala de despesa com o pessoal, seja ela gerada diretamente pelo pagamento de salários ou pelo pagamento de encargos, seja ela por meio das legislações que estabelecem plano de carreira ou que tratam de alguma forma de qualquer tipo de remuneração, mesmo enquanto subsídio para quem ocupa cargo ou função pública, a Constituição é bastante clara em determinar que existe uma regra. E a regra, ela vem depois ser definida pela Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que, portanto, foi cri criada pela Constituição Federal. Mas a Constituição, quando fala da despesa com o pessoal no poder público, ela estabelece ainda duas outras questões que são extremamente importantes para que se possa conceder qualquer vantagem, aumento de remuneração, mudança de estrutura de quadro, qualquer coisa que você queira fazer dentro do poder público, na esfera federal, estadual ou municipal, só pode fazer-se atender a duas questões. A primeira delas, prévia dotação orçamentária, que seja suficiente para atender o que essa despesa gera e o que dela derivar, mas também se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E aí, certamente, quando vocês analisam o conjunto das três peças orçamentárias, o PPA, a LDO e a LOA, o PPA com a vigência de quatro anos, mas a LDO no primeiro semestre e a LOA no segundo semestre de cada ano, a grande preocupação entre poder executivo e poder legislativo é transformar os sonhos da comunidade em realidade. E esses sonhos se transformam por meio do orçamento, das três peças de orçamento. E aí é claro que, a despesa com o pessoal é, dentro do poder público, aquela que ocupa o maior espaço. Se não bem planejada, certamente ela causa uma frustração, que pode ser imediata ou logo mais à frente. Haja visto o que nós temos hoje no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, em Rio de Janeiro e em outros lugares. Então, a Constituição, ao prever isso, a Constituição tenta assegurar que a despesa com o pessoal, ela tenha... Amparo no orçamento, mas que ela não se traduza numa peça de frustração ou de ficção para o servidor público também. Porque valorizar o servidor não é apenas vender um sonho e depois entregar um pesadelo. Valorizar também é garantir o pagamento de 12 salários, 13 terceiro, terço de férias, dentro do exercício, além dos avanços previstos na carreira. E quando a gente fala da lei de responsabilidade fiscal, a lei complementar 101 ela é bastante clara em determinar que serão consideradas não autorizadas, serão consideradas irregulares, como também serão consideradas lesivas ao patrimônio público, quando se gera uma despesa, vereador, e, ou se assuma uma obrigação e não atenda aquilo que está na própria lei, no artigo 16 e 17. Vamos ver o que está no artigo 16. Para eu aumentar a despesa com o pessoal, para eu, desculpa, para eu aumentar a despesa que tenha é, caráter permanente, e despesa com o pessoal é caráter permanente, e especificamente a despesa com o pessoal, eu não posso fazê-la, se não por meio de pedido junto à Câmara de Vereadores, eu só posso protocolar o pedido de despesa na Câmara se vier acompanhado de estimativa do impacto orçamentário e financeiro no exercício que está em vigor e nos dois próximos. Mas também tem que ver acompanhada a declaração do ordenador de despesa, de que essa despesa ela está alinhada, ela está adequada, tanto à evolução orçamentária, como também a evolução financeira. E, nesse sentido, a lei de responsabilidade fiscal, muitas vezes criticada, muitas vezes defendida, aqui a gente não está para fazer juiz de valor, ela, ela tem esse aspecto. Especificar como se organiza a despesa com o pessoal no poder público, mas, sobretudo, qual é o trâmite até chegar à despesa. Nós temos vimos no passado recente no Brasil, em alguns municípios, aumento salarial, atualização do valor do piso do magistério, reposição das prensas inflacionárias, a revisão geral anual do artigo 37, a gente viu em alguns lugares ela acontecer por meio de decreto, que nasceu morto, porque tem que ter autorização do poder legislativo conforme determina a Constituição. Aí a legislação determina, no artigo 20 o inciso primeiro trata do volume de despesa com o pessoal na esfera federal, o inciso segundo na esfera estadual, o inciso terceiro na esfera municipal. E aí ela fala que 60% da receita corrente líquida pode ser utilizado para pagamento de concursado contratado em cargo de comissão no município, sendo a linha A, 6% aqui na Câmara de Vereadores e, não tem Tribunal de Contas, então só na Câmara, e 54% para o Poder Executivo. Lembrando que esta Câmara não utiliza, não sei se está sendo transmitido ao vivo ou não, mas a Câmara aqui não utiliza os 6% que ele tem direito. A gente pega os relatórios e a Câmara gasta menos, o que merece também os cumprimentos e elogios aos senhores vereadores. O que nós temos na evolução dos últimos anos? Um comparativo a partir de dados colhidos junto ao Tesouro Nacional e ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, dá. Evolução da receita corrente líquida em azul, evolução do gasto com o pessoal é o verde, lá em cima nós temos o percentual da receita corrente líquida e aí em percentual aplicado na remuneração de servidores. E aqui são os números do Poder Executivo, o gasto com o pessoal. E o percentual, vale a pena lembrar, conforme disposto na lei, contempla não apenas o pagamento direto de salários, mas o conjunto da remuneração, englobando inclusive os encargos da folha. Então, por exemplo, em 2013, a gente teve uma receita de R$ 9.955.000, uma despesa com pessoal de 4,734. 4.734.000. E uma desconfigurada ali no 4, desculpa. Em 2014, uma receita de R$ 11.60,0, uma despesa de R$ 5.300.000. 2015, uma receita de 11.600, uma despesa de 5.900. 2016, uma receita de 13.323, uma despesa de 6.951. 2017, uma receita de 13.881, uma despesa de 7.68. 2018, uma despesa de 14.810.150, uma despesa de 7.332.885. E aí a gente acompanha no laranja, naquele marrom em cima, o percentual. Lembrando que o limite máximo é o 54. Contudo, a lei de responsabilidade fiscal lembra que é nulo de pleno direito, o um aumento de despesa com o pessoal que não atenda. que está no artigo 16 e 17 da lei que a gente acabou de ver, o que está no artigo 16, no artigo 37 da Constituição Federal e no artigo 169 da Constituição, que a gente também acabou de ver. Mas também, desculpa, é apenas para reiterar, é nulo de pleno direito o ato que provoca que aumente despesa com o pessoal, faltando 180 dias para terminar o mandato. Então, o ano que vem, 2 de julho, é o último prazo para que se aumente qualquer despesa com o pessoal, porque a eleição é no âmbito municipal. O ano passado era 2 de julho para a esfera estadual, e esfera federal. E aí... É evidente que aqui está sendo gravado, mas é opinião pessoal e não empresarial, se me permitam. A lei é legal, mas se vocês autorizarem aumento de peso com o pessoal, faltando intervalo menor que 180 dias, certamente correrão o risco até de se afastar -se do cargo. Mas no ano passado, para o judiciário, não aconteceu nada no Brasil. Aí é fácil criticar político. Fechei o parênteses, acabou, vamos para frente. Aí, opa, foi tão coisa aqui foi até para frente. Aí, o artigo 22 da lei fala, olha, você pode gastar 54, mas quando você atinge 95% disso, ou seja, 51,3 da receita corrente líquida, existem algumas vedações, entre elas concedendo vantagem, aumento, adequação salarial, salvo se for decisão judicial. Assim como você não pode criar cargo. Se o regime é estatutário, criar emprego. Se o regime é seletista, criar função gratificada. A lei veda isso. Inclusive, há um problema aqui que, na sequência, a gente já vai ver. E você também não pode alterar a estrutura de carreira. Por que fiz esse embasamento inicial? E lembrando que está lá no artigo 59 ainda da lei, que quando o município atinge 90% do que ele pode gastar, ele pode gastar 54%, 90% significa 48,6%, o Tribunal de Contas vem e faz o um alerta ao município. Por que esse preâmbulo inicial? O trabalho ele pode seguir, ser finalizado, encaminhado à Câmara de Vereadores, se o município estiver abaixo dos 51.3. E o que nós vemos é que o fechamento do ano passado, e aqui o fechamento ocorre semestralmente, em função do tamanho do município, a legislação faculta que isso ocorra semestralmente, o fechamento segundo semestre de 2018 estava em 49.52. Só vou por aqui, deixa eu puxar um pouquinho do lado aqui, esse 49, para todo mundo ver melhor aqui. Estava em 49,52%. Então, este preâmbulo inicial foi apenas para dizer que, sobre os aspectos legais, há, neste momento, é, é, possibilidade do município discutir carreira. Claro que todo mundo tem juízo e ninguém quer gastar mais do que depois na frente pode pagar, e daqui a pouco a gente trata disso. Mas apenas para configurar isso. Existe um problema apenas em virtude é, dos concursos anteriores, mas que me parece que o tribunal não se manifestou, porque em 2015, 2016, o limite de gasto com pessoal estava extrapolado no limite prudencial, 2016. Né? E aí, contratações e efetivamente ampliação de despesa com o pessoal ocorridas em 2016, elas feriram o que está disposto na Constituição Federal... Na lei de responsabilidade fiscal. E aí, eu, por força da ética e, e por dever moral, eu preciso lembrar que essas despesas elas são nulas, porque o limite prudencial estava alterado. Assim como, se nesse momento o município tivesse ali, por exemplo, 51,4% e mandasse para a Câmara, a Câmara não poderia votar, porque é nulo de pleno direito. Não há. Como realizar. Então, só fiz o preâmbulo para dizer que nesse momento há enquadramento e não há qualquer problema. Aqui nós temos, em números reais, é, é, é, a evolução que a gente viu há pouco, e aí apenas um comparativo, colocando em marrom mais escuro, quanto que era 54, ano a ano, em marrom mais claro, quanto era 51,3, e no cinza clarinho, quanto era o 48,6%. Quando eu falei da questão 2017, então, apenas é, é, para registrar que os 51,3% eram 6,835 milhões e o município fechou o ano gastando 6,951. Portanto, as contratações, qualquer despesa com o pessoal realizado no segundo semestre de 2016, primeiro semestre de 2017, elas são passíveis de questionamento porque elas ferem o artigo 169 da Constituição, assim como ferem também o artigo 21 da Lei Complementar 101. Nesse quadro, a gente tem mais ou menos a composição do quadro e da despesa, presidente. Então, você tem em azul o quantitativo de pessoas em cada área da Prefeitura assim como foi o processo de contratação desse trabalho, e em verde o percentual que esse quadro ocupa no gasto com o pessoal. Então, no quadro geral, as pessoas que estão no quadro geral tirou magistério, né? tirou magistério, tirou comissionado, tirou agente político e tirou conselho tutelar. As pessoas representam 68%, só que os salários delas, todos juntos somados, representam 66,8%. O magistério, todas as pessoas do magistério representam 20,2%, mas o salário de todo mundo do magistério representa 23,8%. Cargos em comissão, as pessoas representam 6,1%, mais o valor dos seus salários somados, 4,4%. Agente político, 1,6%, valor dos salários, 6,7, E aí os conselheiros, 3,2%, valor dos salários, 1,3%. Dito isso, só gostaria de lembrar conceitualmente, como certamente o quadro magistério é o que requer maior atenção, porque tem legislação específica para tratar de salário, tem legislação específica para tratar da sua receita, embora integre o quadro geral da prefeitura, existem algumas especificidades, que a Constituição Federal determina a base de onde se tira os 25% para formar os 25% destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme disposto no artigo 212 da Constituição. E segundo o que está determinado na Constituição, estados e municípios, da receita de IPI, CMS, IPVA e TCD, e TCD Imposto de Transmissão de Bens é, de Causas Mortes, é Imposto Soberança ou é Imposto Estadual, só é Estado arrecada. FPM, FPE, só é Estado arrecada. A Lei Candir, que é a desoneração da desoneração do ICMS, Imposto de renda retido na fonte, TBI, ISS e PTU, desse conjunto de receitas é que se formam os 25%. Mas como se formam os 25%? Automaticamente, em todos os municípios e estados do Brasil... É, é, 20% disso que está em marrom, quando o município ou o Estado vai receber, automaticamente é retirado da receita. Hipoteticamente, digamos que amanhã o município vai receber R$ 100 mil reais de ICMS. Entram na conta da prefeitura R$ 80 mil, porque 20 mil são retirados e vão lá para uma conta estadual onde se junta com 20% do que é marrom. De cada prefeitura e do governo do Estado para depois voltar e formar a receita do Fundeb. Só que como a Constituição determinou 25%, então você pega mais 5% desses impostos que vão formar o Fundeb e põe aqui numa conta que fica dentro da prefeitura, que se chama conta 25 ou conta MDI. E do Imposto de Renda, do ITBI, do ISS, do IPTU, não vai dinheiro para o Fundeb. Então, dele você pega 25%. Só que depois que o dinheiro chegou lá nessa conta estadual, como é que ela volta para a conta do Fundeb aqui da prefeitura e para a conta do Fundeb do governo do Estado? Se faz uma conta se pega o número de alunos que você tem em cada cidade, no governo do estado, conforme o censo do ano passado, e se multiplica pelo valor de cada matrícula. E aí, muitas vezes, as pessoas falam, ah, mas o Fundeb é um dinheiro do governo federal. Não é bem assim. Eu tive o privilégio de ser presidente do Conselho Nacional do Fundeb, em 2010, 2011, já fui secretário de Educação do município de Castro, já fui presidente da Undime, que é a entidade de secretários municipais de educação, já fui presidente nacional também, e devo lembrar que o dinheiro do, Fundé, do governo federal no Fundeb é apenas nesses estados que estão em marrom e laranja, Maranhão, Pará, Bahia, Ceará, porque eles não atingem o mínimo nacional, por exemplo, em 2019, que é de R$ 3.200. Mas aqui no Paraná, o valor do Fundeb dentro do estado é 3.600, é maior que o mínimo nacional, então não existe dinheiro do governo federal no Fundeb em Minas Gerais, no Rio Grande do Norte, no Espírito Santo, aqui no Paraná, em Goiás, Mato Grosso, São Paulo, Rio Grande do Sul e por aí vai. Qual que é a receita do Fundeb aqui? Eu fiz essa explicação para mostrar para vocês um problema que existe em municípios pequenos, vereador. Porque o Fundeb a gente viu que ele é resultado não só do que você arrecada, mas do tanto de alunos que você tem. Então, em 2013, por exemplo, todos os impostos do município alcançaram 10 milhões e 51 mil reais. Porém, o município mandou para aquela conta estadual, na hora de formar o Fundeb, que a gente acabou de ver, 1 milhão e 953 Só que, a hora que ele apresentou seus alunos, voltou para a conta do Fundeb 684 mil. Então, o município perdeu... 1 milhão 250 mil. Perdeu em 2014, 1,350. Perdeu em 2015, 1,312. Em 2016, 1,489. Em 2017, 1,394. Ou, ano passado, perdeu 1,487. Ah, mas a prefeitura tem que fazer alguma coisa. Não tem como. A não ser que a gente mude radicalmente o perfil da população, por exemplo, eu fiz uma conta, nós teríamos que ter aproximadamente, aproximadamente, 115% a mais de alunos na rede municipal em relação ao que a gente tem hoje. Porque daí você não perderia dinheiro. Então, eu estou mostrando isso para dizer o seguinte, município pequeno, que não é apenas Barra do Jacaré, no Paraná, 51% das prefeituras perdem dinheiro com o Fundeb. Aí você vai em Curitiba, eu moro em Curitiba, você vai em Curitiba, a prefeitura de Curitiba... Vai dar conta dela para aquela conta estadual X, mas depois volta na conta do Fundeb 220% a mais do que foi, porque tem muito aluno. Então, esse é um problema que a gente tem que trabalhar com ele, que não vai mudar a realidade. Ninguém aqui é criança ah vai subir o número de alunos. Não vai. Pelo contrário, está diminuindo o número de crianças dentro de cada família. Então, não adianta a gente sonhar em dar um passo maior que a perna, porque depois vai faltar dinheiro na frente. Então, é apenas para a gente saber que o passo não pode ser muito grande. Posto isso, queria mostrar para vocês em verde quanto foi a receita do Fundeb ano a ano, dados do Tesouro Nacional, em marrom aí na tela, quanto foi utilizado para a remuneração do magistério, considerando o magistério os professores, quem ocupa é, função de direção, coordenação pedagógica. E está também na Secretaria de Educação. Mas efetivamente, quem fez concurso para professor. E aí, a gente pode observar que varia: 70, 78, 78, 77, 84, 84. Porque é, a receita também varia. Né? Então, aí também varia é, a despesa com magistério. Mas, se nós tivéssemos, hipoteticamente, Infelizmente, não dá para mudar a realidade. Mas, se nós tivéssemos muito mais alunos, digamos que o município não perdesse dinheiro com o Fundeb, digamos que empatasse. O município teria um milhão e meio a mais de dinheiro aqui dentro. Infelizmente, o, o Fundeb surgiu com o espírito Robin Hood, tirar dos ricos e dar para os pobres. Só que, quando o Fundeb foi criado, a matrícula obrigatória no Brasil era dos 7 aos 14. Aí ela passou dos 4 aos 14, dos 6 aos 14, e depois dos 4 aos 17. Aumentou o número de alunos. Então, os governos estaduais passaram a pegar mais dinheiro com o Fundeb. E as prefeituras maiores, como tem mais alunos, também. E os municípios menores começaram a perder. Infelizmente, é um problema é que não tem solução, não temos o que fazer com eles. Eu vou dar uma avançada aqui, apenas para lembrar que a, na área do magistério a grande... É, é, grande desafio é cumprir piso e carreira. E apenas para lembrar, a Lei 1.738 11. 11.738, que instituiu o piso salarial nacional do magistério, ela definiu algumas coisas, entre elas. Piso tem que ser garantido no vencimento, no salário base. O piso é um valor, é um valor nacional. E ninguém pode ganhar, nenhum profissional do magistério, professor diretor, pode ganhar no seu salário base, menos que o piso. Agora, quanto a mais que o piso cada um vai ganhar... Aí entra o artigo 18 da Constituição, que prevê a autonomia dos entes federados. Ou seja, cada um estabelece no seu plano de carreira, de acordo com a sua capacidade, respeitando a lei 101, a lei de responsabilidade fiscal e tudo mais. O piso é para quem tem nível médio, quem tem nível superior, especialização, portanto, é o plano de carreira que define. E é, o piso, a lei do piso ainda definiu que Dois terços do tempo do professor, na jornada de trabalho dele, é com aluno, um terço é sem aluno, para ele fazer formação, planejamento e avaliação. A lei do PISO só tem um problema, que é o mecanismo de atualização. O PISO não é salário, então ele sofre atualização, que sofre reajuste é o salário. Ali fala na lei que ele vai ser atualizado de acordo com o crescimento do Fundeb, só que ali não falou de que ano, para que ano e tal, e aí aconteceu um problema. Em 2000. Em 10, tinha que atualizar o piso. Mas como que atualizar se a lei não era clara? Então, se utilizou um parecer da Advocacia Geral da União, que até hoje é utilizado, a gente já vai mostrar. E até hoje essa questão não está definida, mas criou-se uma cultura e o piso sai de 950, chega a 2,577, por meio do seguinte mecanismo. Aqui a gente tem o valor do Fundeb, valor aluno do Fundeb, ano a ano, e aqui a gente tem o valor do piso. Por exemplo, em 2010, como é que o piso saiu de 950 e foi para 1.024? É a mesma coisa que aconteceu ano passado. O piso em 2018 ele era de 2.455, ele foi para 2.557, fazendo a seguinte conta: quanto cresceu de 2017 para 2018 o valor do Fundeb? Cresceu 4,17. 2,455 mais 4,17, ele foi para 2,557. Por que, que eu explico isso? Porque muitas vezes, e a gente conversava hoje com a Secretaria da Educação, com todo mundo, existe uma confusão. A lei do piso diz que tem que dar o valor de atualização do piso como reajuste salarial para todo mundo? Não. Por quê? Porque feriria a Constituição Federal. Entretanto, na prática, senhores vereadores, digamos que isso aqui é uma tabela salarial que não é a daqui. Então, eu tenho um professor que está na primeira casinha, lá, 1.579, e lá é o valor do piso. Se eu der um percentual para ele de 1%, ou de 10%, ou de 4%, eu posso dar só para ele? Tem que dar para todo mundo. Então, uma coisa é garantir que ninguém ganhe menos que o piso, e outra coisa é reajuste salarial... E aí eu não posso dar aumento diferente, é uma coisa que sempre vocês vão ter que tomar cuidado, porque se eu der para um professor 4 e 17, eu tenho que dar para todos, eu não posso dar só para alguns, porque senão eu firo o princípio da isonomia constitucional. Então, esse cuidado tem que ser tomado, por quê? Artigo 37, é claro, no inciso 13º, e o presidente do sindicato aqui vai nos ajudar a lembrar, que é vedada qualquer vinculação e equiparação salarial. O que eu tenho que garantir? Revisão geral anual. Para todo o funcionalismo, inclusive para o magistério. Ah, a inflação foi de três e pouco? Três e pouco para todo mundo. Porém, para o magistério, eu quero dar o percentual de atualização do piso, eu posso? Posso, se couber, no impacto. Ah, mas eu tenho que dar para todo mundo porque eu tenho um professor na primeira casinha da tabela. Aí tem que ajoelhar e rezar. Deu para um, tem que dar para todos. Então, são três coisas diferentes que a gente tem que respeitar todos os anos para não ferir a Constituição Federal. Já estou finalizando, mas gostaria de lembrar que, de 2009 até agora, a receita do Fundeb neste município cresceu 130%, a despesa com o magistério 206,9%. A atualização do piso foi de 169% e a inflação foi de 76%. Já falei da atualização... Uma coisa que eu tenho dito muito é, na primeira reunião que estive na, hoje também, para o prefeito, para todo mundo, é nós temos que tomar um cuidado, porque tem crescido muito, não estou falando que aqui aconteça isso, não estou fazendo uma crítica, mas tem crescido muito nas prefeituras e nos governos estaduais a quantidade de atestados médicos que não são verdadeiros e a quantidade de readaptações que também não são feitas de maneira correta. Existem alguns estudos, por exemplo, o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, desculpa, de Santa Catarina, acabou de fechar um estudo, que é o estado que tem o maior número de atestados frios. E aí, muitas vezes, acontece que a pessoa é amiga de algum médico, vai lá e pega um atestado frio. Só que, desde janeiro, existe um cruzamento de informações por parte do Ministério Público Federal, o que é muito bom em verificar... Toda essa questão, e a partir do ano que vem, tem o E-Social implantado. a Atestado frio vai pegar, e aí vai ter que abrir processo administrativo, vai resultar em demissão. Ah, mas tem 20 anos de concurso. Desculpa, não tem o que fazer. E aí também tem que tomar um cuidado com as readaptações, porque muitas vezes você encontra lá, as um exemplo assim, ah, eu estou com um problema, eu estou com um pânico de sala de aula. Quem que deu o aula de readaptação? Ginecologista. É válido? Evidente que não. Então, isso tem que tomar um cuidado. Finalizo e fico à disposição para poder responder os questionamentos, apenas lembrando aquela tela e, e dizer que acho que é prudente a atitude da prefeitura quando pretende fazer planos de carreira, rever lei de gratificação e tudo mais. Nós temos essa evolução de despesa mas o que preocupa é isto, Talvez um pouquinho escuro, desculpa, eu devia ter colocado colocar uma cor mais clara aqui para todo mundo ver melhor. Mas o, o que preocupa, em específico, nesse município, é esta informação. Infelizmente, não sei se melhora, se piora. Ó, eu vou fazer assim, desculpa, tá? esse número eu estou pondo ele aqui em cima, porque como é azul, às vezes aqui dá certo, mas aí na tela não dá, né? Na hora que eu pego quanto cresceu, quanto cresceu a receita em amarelo e quanto cresceu a despesa, eu vejo que de 2013 para 2014, a receita cresceu 11,1% e a despesa 12,5%. De 2014 para 2015, a receita cresceu 5% e a despesa 11,5%. De 2015 para 2016... A, de, a receita cresceu 14 e a despesa 17. De 2000 em 2017, né, de 2016 para 17, a despesa cresceu 3 e a receita cresceu 4. E 17 para 18, a receita cresceu 6,7 e a despesa 2,3. Por que, que eu estou mostrando isso? Se o município continuar naquele ritmo que vinha até então, da despesa crescer mais que a receita, minha área não é matemática. Eu tenho pessoal que trabalha, que são os estatísticos e trabalham com cálculo e impacto financeiro. Mas até eu, que não sei fazer conta, sei que se a receita crescer isso e a despesa crescer isso, na prática o que acontece é atrasar salário. E aí não é à toa, apesar de todos os problemas que o Rio de Janeiro tem, que são problemas de corrupção, que a gente vê um monte de coisa, não é só isso. Em 2013, no auge do governo Cabral, quando ele estava até para ser candidato a presidente ou vice da Dilma, eles estavam fazendo um plano de carreira do magistério, eu fui um dos cinco especialistas do Brasil chamado para analisar o que eles estavam fazendo. Eu fui vaiado durante duas horas por um auditório de 2.500 pessoas. Encontrei, ano passado, o presidente do sindicato, e acho que é importante a presença do sindicato aqui, mas encontrei o presidente do sindicato, dos professores, no aeroporto, e ele falou que eu era Nostradamus. Eu falei, não. Matemática é exata. Um mais um são três, mas é três menos um. Não adianta querer dar um passo maior que a perna, ainda mais num município como este, que tem um problema de Fundeb tão acentuado, porque o que cabe hoje pode não caber no futuro. Fico à disposição para responder perguntas e poder dialogar. Presidente, o senhor tem toda a razão, ele judia demais a vigência do Fundeb até 31 de dezembro do ano que vem. Neste momento, no Congresso Nacional, tramitam duas propostas de emenda à Constituição para tornar o Fundeb permanente. Participo de algumas instituições e ajudei a desenvolver alguns estudos. E, além de aumentar o dinheiro do governo federal no Fundeb, tem que, para municípios com barra do Jacaré, tem que recompor essa perda. Não dá mais. Vocês estão perdendo muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. Imagine se vocês tivessem um milhão e meio a mais de reais aqui. Que não fosse um milhão e meio, que fosse um vereador. Já era bom. Desculpa, presidente. Do jeito que você falou aí, a tendência é mexer no plano de casa? Não, dos dois. Nós estamos trabalhando com os dois. Não pode unificar os dois. Não pode unificar a legislação veda. Porque o, o, é, a, a, a legislação, se me permite, a legislação determina que o plano de carreira do magistério tem que ser em lei específica. E aí ele continua em lei específica, o plano do quadro geral continua em lei específica também. Mas a intenção da administração é rever, por isso que contratou, as duas legislações, porque elas não têm uma estrutura apropriada para o momento atual, nenhuma das duas, né? é? Isso não significa redução salarial, porque isso é inconstitucional. Aí você sabe mais que eu. Pode Eu estou perguntando o seguinte, porque é que eu entendi. Não vai mexer no estrutura do Vai mexer na estrutura. E aí a gente está vendo como mexer. Foi o que nós conversamos muito hoje. Ainda não posso lhe adiantar, porque seria muito prematuro eu lhe adiantar aqui. E eu que a gente... Eu gostaria de lhe ouvir sobre esses pontos, seria muito importante que a gente pudesse ouvir, se os vereadores permitissem. Seria... É, é, na questão da gratificação, quando o pessoal faz estudos e, e pós-graduação. Pós pós-graduação, aqui tem a gratificação de 10. curso, a área, que a pessoa atua, tudo isso. Isso é um ponto que a gente pediu e a questão do nosso... Do nosso como é que eu vou te falar? A intramílio, por exemplo, o 3, que está chegando o salário mínimo, já está... Eu tenho conversado muito... Tô conversando, Tenho conversado muito, hoje a gente falou com o prefeito, uma assessora jurídica do município, muito atenta, desde o início, desde quando a gente é, começou a trabalhar e começou a pegar os dados, tá, tá, tá, a gente tem conversado muito sobre isso. É uma questão que precisa ser resolvida e você está coberto de razão. Inclusive, está aqui o que acho que uns dois ou quatro anos atrás, tentou dar uma ajeitada nesses livros aí, para dar uma Só vou tomar nota aqui, desculpa, tá? Então, aumentar a noênio Tá, é, é assim, ó. Eu vou mostrar como a gente faz conta daí. É 2,5, né? E daí o salário mínimo que você falou. Eu vou mostrar como a gente faz o cálculo de impacto para ver. E, e ainda não está ajustado o sistema, mas vocês vão ver que daí ele calcula tudo e tá, tal, e a gente vai calcular e pode mostrar à vontade. É, se couber, eu não vejo que é, seria problema. Não é nossa a decisão, a decisão é da administração, evidente, mas eu tenho visto no prefeito é, boa intenção em querer valorizar o servidor. Ele tem insistido muito comigo, ele tem sido fervoroso em, olha, temos que fazer, claro, dentro, da, sempre, dentro da receita, não pode dar um passo maior que a perna, mas temos que fazer aquilo que é possível. É, vai ter que fazer o concurso. Não, não, mas todos os funcionários serão enquadrados nesse novo plano, não é só para quem... Senão seria... Existe um princípio constitucional da isonomia. A gente não poderia... A administração não poderia fazer um plano e dar determinadas vantagens para quem vai entrar e esquecer os que estão. Isso seria inconstitucional. Não tem como. É, é mais fácil fazer o contrário. Até hoje foi assim, porque vou que entrar em tese, não estou falando que vai acontecer isso, eu preciso fazer o inverso até poderia ser, mas, tirar do atual... Então, aqui, ó eu estou com ele. Existe um problema nele aqui, que é assim. ó é, Um segundo. Posso só colocar aqui, presidente? Um minutinho, bem rápido. Não quero tomar muito tempo de vocês, queria ser rápido, mas este conceito é, é, é de estrutura de plano, ele é bom. É, né? não, não, não, vamos desmerecer, só que ele está um pouquinho ultrapassado. Isso aqui é algo que se trabalhava mais ou menos nos anos 2000, 2005, em que você tem é, uma... Se espera de um servidor que ele tenha a é, atuação de um cargo que tem especificidade básica, o ou outro intermediário, o ou outro profissional e o outro técnico que está ali na frente. Só que aí você vai comparar é, um cargo com outro cargo, eles são diferentes mas estão na mesma hegemonia e daí você vai comparar dois que são iguais mas estão diferentes eu vejo que é, houve uma boa intenção em querer fazer isso porém não é desta forma mais correta a gente vai ter que corrigir isso porque senão você pega pessoas que daí acontece o que você está falando que vai resultar tudo até na diferenciação salarial do salário mínimo e tudo mais você tem que respeitar a Constituição, é claro, você tem que respeitar a complexidade dos cargos na hora de definir a política salarial. E aí, então, isso é uma coisa que a gente é, precisa rever. E a gente... Está cedo ainda, mas nós vamos apresentar a proposta. Eu não queria antecipar, porque senão avança muito. Né? Mas a gente vai pôr. Mas é, Suas colocações são muito importantes. Mais alguma, presidente, que você queria colocar para a gente ver? É importante te ouvir. De 10%. Tá. Mas a gratificação pós. De, de pós, a é de formação, né? Tá. E a é de nível superior. Agora sim, é, tem uma coisa que complica a partir do que a gente já tem decisão espalhada pelo Brasil inteiro no Poder Judiciário e, e, e que já há uma certa conformidade. É... Eu tenho que ser muito claro, não tenho como dar voltas aqui para explicar isso. Eu, fui, eu cheguei aqui e fiz um concurso de cozinheira. A complexidade desse cargo de cozinheira exige que eu tenha nível superior ao pós? Não. Em tese, não. Porque não é uma função complexa. E aí, muitas vezes, o que a gente está vendo é: a hora que você pega a evolução individual das pessoas. Alguns, por exemplo, eu sou cozinheira. Estou dando um exemplo, estou falando que acontece esse, por favor, é só um exemplo. Eu sou cozinheira e eu fiz pedagogia. O que pedagogia afeta no meu trabalho enquanto cozinheira? Ah, eu vou fazer um concurso de professor. Então, vou lá e faço concurso de professor, porque a pedagogia em tese não afeta a minha atividade de cozinheira. E assim para todas as outras áreas. Mais. Não estou falando que não tem que ter, eu estou falando que você tem que respeitar uma certa. Agora, agora, também, se não desanda a maionese. Pois. Vai. Vamos supor que a pessoa faz o curso dentro da área dela. Pois não. A dentista, vamos supor. Está ali e vou fazer o curso de uma preparação dentro do serviço dela. Vai fazer uma especialização. Isso, uma especialização. Tem que receber, você está certo. Eu, eu trabalho na área, sei lá, administrativa da prefeitura e tal, tal, e fiz lá uma, um curso de tecnólogo em gestão pública. Ou fiz uma graduação em gestão pública, ou especialização, tem a ver com a minha atuação? Ok. Aí eu acho que você está coberto de razão. Está coberto de razão. Vamos, vamos calcular isso. tá Agora, é assim, eu não quero te falar, ah, isso vai ser dado assim, não... o 2,5 tem como mudar. Não, vamos fazer conta. Não, não. Né? Vamos fazer conta. A gente está e você está não. certo. É. E, assim, ó, o, o, o nosso trabalho, até para colocar, senhores vereadores, o nosso trabalho aqui é técnico, e aí, se tiver que falar não para o presidente do sindicato, é com muito respeito, até porque eu estou vendo que é um cara bem preparado, a gente tem que falar não mostrando o número, ou falar não para o prefeito, tem que falar não mostrando o número. A gente não pode fazer um trabalho que não seja técnico. O um trabalho aqui tem que ser técnico. né? E aí, é claro... Ah, e não é o caso. Vai que chegasse aqui e falasse: "Ah, eu quero fazer um concurso e quero contratar hipoteticamente. Quero contratar 50 professor. Quebrou a prefeitura e não tem onde pôr todo mundo." Então, o nosso trabalho é falar: "Ó, oh, isso não dá." Pois não. A questão da proteção, dos professores. Ela chegou anos e para. E agora vai mudar a aposentadoria. Né? É. Isso é uma coisa que a gente mas conversou a gente dia gente 8 e tá... hoje. Estacionado. É. Isso é uma coisa que a gente conversou, já da outra vez que estive, conversamos hoje, vamos fazer simulações para ver o que é possível. Qual é o correto? Por exemplo, em outros lugares que a gente está trabalhando, hipoteticamente, vou dar um exemplo que não se assemelha, né? mas tem um município em São Paulo que a gente está trabalhando, que é um município pequeno, mas é muito rico. Lá, a decisão, e foi um acordo que o sindicato pediu com o prefeito, vai se aumentar até 30. Porque agora com a reforma da Previdência, todo mundo vai danar, né? Todo mundo vai ter problema. Todo mundo vai ter, né? Inclusive a gente. Tem alguma pergunta, ajudar nós aí? Pois não, por favor. Pois não. O senhor está certo. Infelizmente. Então, é assim. É, eu, eu vou mostrar um sistema para vocês, como a gente faz cálculo de impacto, só que ele ainda não está pronto para fazer cálculo de impacto. Aqui nós temos todos os dados da vida funcional individual de cada pessoa. Deixa eu só pegar aqui, só um pouquinho... Então a gente pegou. A gente, isso aqui é um simulador de carreira. A partir da matrícula de cada pessoa a gente sabe todas as informações, o cargo, qual a jornada de trabalho de cada um, é, quanto, eu só não tem o cartão de crédito e a senha. O resto a gente tem, né? Mas esse não vamos dar. Então a gente tem. Opa, está pequeno lá, agora que eu vi, ó. Pessoa a pessoa, pelo número da matrícula, a gente vai ter CPF, todos os dados, vai saber se é estatutário, o que é, tal, jornada de trabalho, e vai saber quanto tomou posse, como é cada um, e vai saber como é cada verba de cada pessoa, por quê? Nós temos aqui um simulador, que depois nós vamos definir os parâmetros da carreira, e vamos dizer lá, ah, o magistério adicional tempo de serviço vai ser como? Vai ser incorporado não vai ser incorporado? E para o quadro geral? Ah, e o salário inicial de cada um vai ser como? E, e quanto que vai poder crescer para o nível de formação? Na hora que você faz tudo isso, o sistema automaticamente já vai calcular aqui. Deixa eu diminuir aqui para vocês enxergarem melhor. Então, aqui, por exemplo, tem aqui, ó, Ana, Ana, isso aqui ficou para baixo, eu não tenho como subir agora. Aqui eu tenho ó, 13, 14, 15, 16, mas isso vai projetar o que deve acontecer no município até 2030. Então, aqui nós temos uma projeção de receita até 2030, projeção de gasto com o pessoal até 2030, projeção de gasto com o magistério, e embaixo está a projeção de gasto dos outros servidores. Na hora que fizer a carreira, ele já calcula automaticamente. Ou ao invés disso, quanto vai dar. E daí vocês sabem se dá ou não dá para votar. Porque foi pego dado a dado de cada um. Então, a gente consegue fazer essas é, simulações. Tem no gráfico, mas tem em número aqui também. Né? Você tem todos os dados aqui. Receita corrente líquida, tal, receita do Fundeb. Tal. Por que, que eu estou mostrando isso, vereador, pela sua pergunta do Fundeb? Aqui a gente sabe uma tendência do que se pode aprovar o Fundeb para ser permanente, continuar do jeito que está, inclusive o que vai ser a receita do Fundeb até 2030. Uma tendência, a partir do número de alunos de vocês. E a receita. E daí a gente vai ter até dessa da folha. E daí vai dar para falar, olha, dá para dar 2,5. Ou vai ter que falar, presidente, não tem como dar. Então o sistema calcula e não, não, não posso ficar numa uma conversa vazia. Tem que ser cálculo... Porque senão a gente coloca vocês numa situação difícil, vereadores. Né? Então, o, esse mesmo sistema a gente usa. Por exemplo, o governo do estado do Mato Grosso do Sul, fizemos um plano de carreira lá, é o mesmo sistema. Que está sendo utilizado aqui. Cidade grande, pequena. São Caetano, São Paulo, a cidade mais rica do Brasil. mesmo sistema foi usado. Então vamos, vamos ver como vai ser a hora que a gente terminar de ajustar alguns dados aqui que ainda faltam, fazer as simulações. E a intenção, o prefeito pediu que a gente possa finalizar o, tudo isso dando certo até a terceira semana de maio. E aí ele mandaria para cá um pacotão, ele conversa o sindicato antes, mas mandaria um pacotão que teria os planos de carreira, a questão dos cargos em comissão, que tem que ter, tem que arrumar, a questão de uma lei para contratação de temporário, não pode ficar no plano como é hoje, entraria tudo junto. E das diárias também. O que mais? Sabe a A temporária? É assim. O problema da hoje, do jeito que está, eventualmente, se precisar contratar alguém. Então, é, ó, presidente, ó, a gente até tem uma sugestão inicial, seria prematuro eu lhe mostrar mas o regime diferenciado de, de contratação ele cria regra justamente para eu sou o prefeito eu quero contratar ele mas não quero contratar você então se cria processo de seleção nos termos do que a legislação determina e a recomendação dos tribunais de contas para que é ou se a, é se ele ele pode ser de ampla seleção, ou ele pode ser até simplificado, se for muito urgente e tal, mas mesmo simplificado vai ter que ter regra, porque temos que colocar, nesse exemplo, vocês dois em igualdade de constituição, em igualdade de condição, nos termos da Constituição. A gente não pode dar mais condição para ele em detrimento a você. Então, o objetivo da lei é esse, porque da forma como está hoje, não é adequado. Pois não, vereador. É, primeiramente, cumprimentá-lo, né, obrigado. trazer para a pra gente aí, esclarecendo. É, uma das minhas preocupações, o, o Edenils falou, que era esse, esse repasse aí desse, do nível, né, Edenilus? Do quinquênio... Do... Vou tomar nota aqui. Se você falar, vou tomar nota, não estou faltando com respeito. Sim, não, tá? pode... Eu tô tomando nota. Tudo bem. Então, essa era uma, era uma preocupação minha, o Denilson até abordou esse assunto ali, você já explicou, né, e, né Denilson, a gente vê que as pessoas que ganham um salário mínimo, eles não acompanham, eles acabam não, não pegando esse repasse, né. Infelizmente, eles, tipo, os funcionários lá de outros níveis, acabam pegando esse repasse, que é por direito, infelizmente, eles que estão no nível 3, nível, mas é, não tem, é uma pena, né? É uma situação que a gente tem que rever mesmo, né, Denilson? Isso Aí com certeza tem que rever. E uma pergunta que eu queria saber tipo assim, a gente está presta a ter o concurso público, né? A gente viu, o Tessa falou que no outro concurso a gente ainda passou batido aí, não foi notificado. Qual que é o percentual exato para, para que possa ter? Ótimo. Tem que estar abaixo de 51,3, vereador. Tem que, tem que, que, estar, que abaixo. estar abaixo de 51,3. É, desculpa eu ser repetitivo Mas a sua pergunta é essencial né Então a lei é clara Em dizer que Deixa eu só botar aqui ó, Quando você atinge o 51.3 O artigo 22 da lei De responsabilidade fiscal Quando você atinge o 95% de 54 Ou seja, 51.3 Você fica impedido de conceder vantagem Aumento, reajuste Adequação de remuneração a qualquer título salvo se for decisão judicial. Hipoteticamente, você é o prefeito, eu sou presidente do sindicato, fomos lá, ganhamos uma ação contra a prefeitura e ganhamos lá o reajuste salarial e o gasto com o pessoal está em 53. Mas não ganhamos na justiça. Aí você é obrigado a cumprir. tá? Só nesse caso. Mas você não pode criar cargo ou emprego. Aqui o regime estatutário é cargo. Você cria cargo quando faz concurso. Então você só pode fazer o concurso se está... Abaixo de 51.3. E mudar o plano de carreira também abaixo do 51.3. Hoje está, hoje abaixo. Hoje está. Hoje nós estamos aqui. 49. 49,5. 49,5. Então tá. Já considerando o pagamento de toda a outra de cargos sociais. Outra pergunta que eu vi que você citou é aqui no município, acho que a gente nem teve ainda. Acho que é, é, não, não me lembro. Sobre a, essa readaptação, ela, quando se for necessário, se necessário for, né, é a, a pessoa que tiver que passar por esse processo, ela tem que estar dentro da sua área ou ela pode ser readaptada em outra área administrativa, sei lá? Tem que ser uma área similar, tem que ser uma área similar. Agora é assim, ó. aqui não aconteceu, não acontece. eu quero lhe dar um exemplo só, só para a gente prever o que acontece. Outro dia a gente estava fazendo um trabalho em Minas Gerais, uma cidade, eu não vou falar o nome, porque alguém pode ser parente de alguém. E aí um médico lá resolveu convencer os professores a tomar groselha, um monte de líquido, e não comer nada durante quatro dias, ir lá fazer um raio-x e aparece uma mancha aqui. E esse médico era ginecologista e estava readaptando todo mundo. O médico é safado e esse professor é safado, não me parece que acontece aqui não me parece que acontece, tá? então a justiça hoje tem sido rígida em determinar as prefeituras que acompanhem as readaptações primeiro que sejam feitas por preferencialmente os médicos do NSS ou médicos da, do município, do estado, né? e que sejam médicos preparados porque por exemplo um ginecologista como é que ele vai readaptar um professor que está com uma mancha no pulmão? Não tem nada a ver não me parece que aconteceu ou que isso seja problema aqui. Não tive informação. Não recebi nada em relação a isso. Muito pelo contrário. Tá? Então isso é uma coisa que acontece. Outra coisa que acontece, o tribunal, inclusive do Paraná, está pegando. Eu não sei se vocês participaram, pareceu uma formação para os vereadores que o tribunal fez, acho que no final do ano passado, que falou disso aí. Eu sou professor. E aí. Eu fiquei doente, ou eu sou qualquer outro servidor também, vai, digamos que eu sou um técnico na prefeitura e à noite dou aula no Estado, sei lá. Mas eu fiquei doente, peguei um atestado médico, trouxe aqui na prefeitura, e não apresentei no Estado, e lá eu continuo trabalhando. Tem como ficar doente só meio período? É obrigado abrir processo administrativo contra a pessoa. É obrigado. Não existe ficar doente meio período. Não existe. Santa Catarina, 28% dos professores ficam doentes no meio período. Aí, gente, não tem, não tem dinheiro que dê conta. E aí a gente nivela sempre por baixo. Bom servidor, às vezes você não consegue cumprir o salário mínimo, consegue isso por conta de coisa assim, né? Então, tem que valorizar o bom, né? Não é punir, eu sou contra a punição, mas tem que valorizar o bom. do salário mínimo estamos vendo então para para resolver como ele falou, tá? Para agora corrigir. E... É essa, vereador. Tá aqui. E assim, né, vereador, o que que aconteceu? O salário mínimo pela lei que veio do governo Lula, ele tinha uma regra própria de crescimento que era acima da inflação. Este ano é o primeiro ano em que ele está igual à inflação. Né? Uma... pouquinha coisa acima mas outros anos teve ano que chegou na diferença grande, daí fez um acúmulo que, corretamente, ele explicou. Foi por causa disso. Então, eu teria que corrigir agora. Pelo que o governo anuncia, o Paulo Guedes anuncia, não deverá acontecer mais nos próximos anos, porque o salário mínimo vai acompanhar. Já estou pondo aqui, já estou. Pós, acho que pós e outros cursos. Pois é. é. É bom para o um lado. Mas o município pequeno é difícil a situação. Não vai aumentar a população assim que vai disparar tanto. Eu vi um comentário se a escola período integral teria um aumento Eu acho que eu deixei aqui porque eu imaginei que podia vir essa pergunta. Não deixei, mas eu vou pegar. Pode falar enquanto eu pego aqui, fica à vontade. Ele tem alguma coisa, tem como acertar alguma coisa em seu Pode ajudar a lógica administração? Tá, é, é, é, não consegui alcançar seu raciocínio. Ela bole mais. Um... Por favor, não consegui alcançar. O cara que trabalha de minerais. Hipoteticamente, eu fiz concurso de serviço de pedreiro, servente pedreiro, que hoje não precisa, mas precisa de motorista. Nessa amplitude é complicado. Se é uma coisa mais próxima, atribuição mais próxima, dá para pensar alguma coisa. Mas, numa diversidade assim desse extremo que a gente falou de servente pedreiro para motorista, acho difícil conseguir alguma coisa. É, acho, acho difícil mesmo. Uh, deixa eu ver aqui. Pode falar. Ah, já sei, acho que eu tenho aqui. Eu vou pôr o valor ali do, do Fundeb, vereador, para você ver só um pouquinho... que eu tenho aqui? Um segundinho. Ah, eu não tenho aqui. Desculpa, eu não trouxe aqui, mas é assim, a matrícula da criança em tempo integral rende 30% a mais. Tá? Então um aluno no ensino fundamental, ele rende hoje para a prefeitura, tre... no ensino fundamental anos iniciais, ele rende 3.610. E aluno de escola rural deve estar mais ou menos 3,850. O aluno de tempo integral vai render 30% a mais, então vai dar 4,700 e pouco. Existe um estudo que se chama Custo Aluno Qualidade Inicial, que mostra que a criança em tempo integral, no ensino fundamental, custa 80% a mais do que no turno parcial. Na educação infantil, custa 120% a mais. Por causa da alimentação, que pesa muito na educação infantil. Tá? E o Fundeb remunera até. 30% a mais. É. Mas vai acontecer um problema. Você vai crescer a receita em 30% e teu gasto em 80%. Aí fica desigual. Só dá certo se você tem turmas grandes. Com turmas pequenas, não dá certo. Porque daí você cria um déficit. Isso. Eu queria agradecer a oportunidade, queria nos colocar à disposição. É, a gente termina o material e aí a prefeitura analisa e, e, e aí vê para encaminhar para vocês. Eu, quando o prefeito falou essa questão de concurso e tudo mais, eu sugeri, olha, primeiro atualize, acerte essas questões de plano, até por conta do salário mínimo, que é algo que me preocupa também, para não ter problema depois. né? Sai um concurso e depois dá um monte de problema. né? E aí a prefeitura encaminha. Mas, independente disso, a gente se coloca à disposição. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Obrigado a todos vocês. Uma boa noite. A Câmara fica à disposição para você, se tiver mais alguma... que você queira explicar aqui, está à disposição. viu?